Boa noite, mais um devocional para o seu coração. O devocional de hoje fala da transgressão da lei de Deus, que nós chamamos no Evangelho do Pecado. A lei de Moisés mostra que precisamos de um Salvador, e este Salvador é a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo Porque nos ajuda a entender o que Deus considera pecado Pecado aqui significa, ou quer dizer Transgredir a lei do amor ágape de Deus O amor incondicional O amor sem interesse Que é o amor de Deus Quando transgredimos este amor Então é considerado pecado O amor ágape os Evangelhos nos dizem que Jesus Cristo é a solução para os nossos pecados. Nossas transgressões da lei do amor ágape de Deus. Jesus morreu e voltou à vida para que possamos ser perdoados. Jesus quer que acreditemos nele para que possamos ser perdoados, justificados e viver com ele para sempre na eternidade. Então quando nós transgredimos a lei do amor ágape, do amor de Deus, do amor sem interesse, do amor incondicional, nós incorremos em pecado. Aí nós precisamos de um salvador. É aí onde entra a lei, meu irmão, a lei de Moisés. A lei, ela serve para diagnosticar... O nosso A nossa vida nunca diz respeito ao pecado. Nos mostra que nós somos pecadores, mas ainda assim nos aponta para um salvador. Só Jesus é quem justifica, meu irmão. Só Jesus é quem salva. Só Jesus é quem perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, nesta noite, e... Através deste devocional, o que eu queria deixar para ti era, era esta palavra para preencher o seu coração e te fazer entender, compreender que a lei não te salva, meu irmão. A lei ela é útil porque diagnostica, faz o diagnóstico né, do, da tua condição pecaminosa mas ela te aponta para a graça, que é a pessoa do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem te salva é Jesus Cristo, que é a pessoa da graça de Deus. Quem te justifica, quem te coloca numa posição justa diante de Deus é Jesus Cristo. É o sacrifício do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não busques ser aprovado pelo teu próprio esforço, pelo teu próprio bom comportamento, não, meu irmão. Busque sempre ser aprovado diante de Deus pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem te justifica, é Ele quem te perdoa os pecados e é Ele também quem te salva ou te salva. Porque Ele quer viver contigo para sempre na eternidade, meu irmão. Boa noite. Até mais. Shalom.